Olá, Paraíba! Chegou a hora de arregaçar as mangas porque tá começando, mais uma vez, o programa que fala sobre tecnologia e cultura da internet, aqui ó, na TV do Gordinho. Chega pra cá! Google lança Titan Key para segurança em duas etapas, entenda. Samsung desenvolve tela inquebrável e flexível para smartphones. Confira o top 10 dos influenciadores mais bem pagos do mundo no Instagram. Veja as fotografias vencedoras do Prêmio Mundial de Fotos de Drone. E games lança nova plataforma de games com acesso ilimitado. Com a segurança de dados em alta no meio da tecnologia... O Google, claro, vem inovando no setor e, para a companhia, o próximo passo para a segurança é garantir que o futuro traga um elemento característico lá do passado, uma chave física que conecta-se ao computador pela entrada USB ou por Bluetooth. A chave Titan seria responsável para autenticação em duas etapas e também por memorizar senhas e dados. Em sua versão USB, é plugada em seu computador, enquanto a versão Bluetooth funciona sem conexões físicas e dura até seis meses sem exigir recarga da sua bateria. E a Samsung conseguiu desenvolver uma tela flexível e, atenção, inquebrável! para smartphones, que deve ser usada já em 2019. Segundo a sul-coreana, o painel flexível já foi certificado e pode ser vendido aos consumidores. A tela flexível OLED possui um substrato inquebrável com uma camada sobreposta de reforço. E entre os testes realizados pela fabricante, os novos painéis foram jogados cerca de 26 vezes, de uma altura de 1,5m e continuaram funcionando, ó, normalmente, sem qualquer tipo de dano. Parece ser boa mesmo, hein? O futuro chegou novamente. O Instagram é uma das maiores plataformas no quesito usuários e engajamento. isso aí, a gente já tá cansado de saber mas ela também é no quesito publicidade com influenciadores digitais. Você aí, imagina quanto eles ganham por publicação? Então se liga nesse top 10 dos mais bem pagos do mundo. Kendall Jenner e Messi cobram 500 mil dólares. O brasileiro Neymar é o oitavo mais caro, cobrando 600 mil dólares. Em seguida, vem Justin Bieber com 630 mil dólares, Dwayne Johnson, o The Rock, com 650 mil dólares e Beyoncé, que chega a cobrar 700 mil dólares. Kim Kardashian é a quarta mais cara, cobrando 720 mil dólares. E se liguem, viu? Calma, cuidado, que agora é a hora do top 3. Cristiano Ronaldo vem em terceiro, cobrando 750 mil dólares por uma publicação. E a cantora Selena Gomez vem em segundo, cobrando 800 mil dólares. E atenção, podem ficar de cara e perplexos. A líder é a empresária e modelo Kylie Jenner, que cobra a bagatela de nada mais, nada menos do que um milhão de dólares por uma mera publicação em seu Instagram. E aí, hein? Acho que eu tô pensando enveredar aí por essa área, viu? Mais de 4.400 fotógrafos amadores e profissionais de mais de 100 países participaram do Drone Photography Award, o prêmio de fotos tiradas com drones. A premiação é dividida em seis categorias. O vencedor do prêmio de foto do ano foi Florian Ledot, com uma foto que mostra um urso polar fotografado por cima, dividido entre dois blocos de gelo. A imagem pôs em evidência o tema de mudanças climáticas e a necessidade de proteger espécies em risco de extinção. Você também agora confere as fotos vencedoras das categorias Abstrato, Natureza, Pessoas, Esportes, Vida Selvagem e Urbana. E aí? Gostou dos cliques, vencedores? Chegou a hora de mais um VaptVupt, informações e notas para você ficar ainda mais por dentro de tudo do mundo da tecnologia. O Spotify chegou à marca de 83 milhões de assinantes em um seu serviço prêmio. Em janeiro, o número era 70 milhões e a plataforma registrou o impressionante crescimento de 13 milhões em apenas seis meses se contabilizados os usuários que utilizam o aplicativo de forma gratuita, o Spotify chegou à média de 180 milhões de usuários mensais no último trimestre. A Electronic Arts se prepara para lançar na próxima semana, no dia 31, um novo serviço de assinatura de games, o Origin Access Premier. A plataforma para PCs será uma versão melhorada do Orange Access, disponível atualmente, e dará acesso ilimitado a todos os jogos da empresa, inclusive lançamentos. O serviço ainda não tem preço definido para o Brasil. Voltamos de mais um VaptVupt e nos encaminhamos agora para o lastimável fim de mais um Paraibite. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa até aqui. Não se esqueça de compartilhar muito nas suas redes sociais viu? e, por incrível que pareça, Hoje não teve Facebook, hoje não teve WhatsApp. É muito incrível no Paraíba. E hoje várias informações aí sobre Samsung, sobre Spotify, enfim. Mudamos um pouquinho a pauta porque eles cansaram de atualizar toda semana, não é mesmo? Muito obrigado. Se inscreva aqui no canal da TV do Gordinho. Para mais conteúdos, acesse tvdogordinho.com.br para pedir o que você quer ver por aqui, uma sugestão, um tutorial, uma dica, tirar uma dúvida. Já sabe, me segue lá nas redes sociais e sai me abusar por lá. Arroba Cognes, e também siga arroba TV do Gordinho PV pra ficar por dentro de tudo aqui da TV do Gordinho, tá bom? Muito obrigado. E você já sabe, né? Tchau, tchau, Paraíba.